Você os caras com amor, primeiramente. O helicóptero do é assim, ó, ó, ó. Amor. Vai ficando a alegada toda. O bicho vai pegar, meu filho. Beleza, vamos pousar esse helicóptero aqui. É tudo nosso. tirar as sniporetas do bolso, oh, meu. Acabou, acabou a munição, hein? Acabou as balas? Vai ter que ser na arminha mesmo. Ô, oh, meu Deus. Ó. Só franja. Ah. Cuidado, cuidado, escorrega, tá escorregadinho o chão Tirou tex por toda a parte vamos, vamos subir aqui Será que tem como subir ou pular o muro? Mas, ó, vamos pular o muro aí, pelo amor de Deus hein? Ó, Vamos chegar por cima Ó, já cai dentro Derrapando direto nele Ó, tem um lock de sniper ali Aí arde Arminha bica forte Mas eu é, vou cair de paraquedas ali Se vocês não se importam Acabei de chegar de paraquedas, tipo, voando O Jacob já era, tio. Pode ficar calmo. aí, pegou não, tio. Ah, vai, zói, vai, vai, zoi. Tá louco aí, só esperando. Ah. Rapaziada, é, vamos, vamos, vamos trocar a ideia de perto com ele? Vamos ver qual é que é. E aí, tio, tá de boa? Ele tá esperando aqui, ó. Eu nunca te amo. Será que ele tá nervoso, tio? Tá é muito doido, meu véi. Ixi. Ah! Escorregou. Eu escorreguei e caí. Rapaziada, é, o que aconteceu com essa Ubisoft aí? Sei lá. Temos a chave. Sim. Vamos entrar aqui? Que é aqui que tá rolando. Vai lá e vê. Escopetão já na mão. Se inscreve aí, tio. Tá meio escura a parada aqui, hein? Cabreirão. Tranquilo. aqui Parece que eles mantêm os prisioneiros bem no fundo do bunker. Se você for resgatar o Pratt, vai precisar começar pela sala de controle. Eles devem ter isolado o lugar inteiro. Mas se você for na sala de controle, deve conseguir resolver isso com a chave do Jacob. Boa sorte. Rapaziada, oh, ó, resistente o cara aqui. Esse é resistente. Louco! Aê! Ah, como é que é, crioulo? Peraí, <risos> tio! Oh. Não era essa arma, não, já é escopeta. Pega a escopeta, tio. Vamos, vamos para de gracinha? Pega os dois. Ah. Pega os dois, logo Vamos escopetar, tio. Oh. E aí, tio? Rapaziada, é só, só zoinho. Vamos trocar a ideia de perto com esses locks Beleza, estamos na Essa sala que eles falaram Calma Rapaziada, é, tá, tá bem sinistro o local aqui Vamos de boa Ó oh. Rapaziada, pegamos capacete de varão e tudo mais Capacete e tudo mais é, o Caverninha vai ver se tem umas arminhas Mais forte, pequena, de pequeno porte Bicatória Tem umas armas que parece que vara mais Rapaziada, tá rolando um funeral aqui, vamos respeitar, hein. vamos passar aqui sem fazer barulho Tranquilo, a gente tem que chegar ali É, ué Será que aqui abre? Não, não, não, não Ó, salinha Abrimos a porta É a verdade? Desce por aqui, Tiago Peraí, como é que é? Não tô lembrando não Tá pra cá, tá pra cá Ó. Oh. Ixi! Ô, oh, louco! Ixi! Rapaziada! Nem viu o Loki, Aqui tem Loki de grosso calibre, tio. Vamos ficar esperto. Ó. Oh. Toma, seu Loki. Fica esperto aí, hein. Vamos Agora... é ter que se completar, tio. Loki é rebelde. Fazer a é, pensa num cara que aguenta. É, dentro. Dentro. Dentro. Ai, não aguenta, tio. Foi logo os 18 tiros de escopeta. Tudo dentro. Beleza. Mas, é, finalmente munição para as sniperetas. Altas. Graças a Deus. Escopetão de perto. 23 tiros. Ação e diversão. É de chiste... Peraí, te... vamos de peito, que esses locos estão forcados. Como é que eles logo derrapando mm -hmm. no zóio deles? É bom no caneco, rapaz. Ó. Oh. E aí, tio, te... de boa? Ai, ai. Cai tranquilo. Rapaziada, uh, oh, oh. é, local meio sinistrinho aqui. Será que tem como abrir essa parada aqui? Ah, ah. Olha, é, nem pra ter uma parada secreta aqui, hein? Dentro de algum. Desses daqui vai rolar itens. Não. Qual é? Rapaziada, só um cachorro morte? Beleza. Rapaziada, era o nosso truta. Recruta. Você é real? Não. Por favor, desculpa. Por favor. Eu não vou matar você. Por favor! Desculpa. Rapaziada, ele parece o um mano Rick do The Walking Dead. Oh, no. Ele disse que eu era fraco. Que eu merecia isso. É viado! Talvez seja verdade. Eu não vou matar você. Talvez. Por favor, não. Eu mereço isso. Não me deixa quieto. Peraí, tio. Calma calma aí, calma aí. Solta isso. Calma aí! Eu merecesse? Talvez. Eu merecesse? Quebra essa parada, Talvez tio. Talvez eu merecesse. Rapaziada. <risos> o tiozinho ficou doido, hein? Hum... Beleza, fala, fala que tem uma arma de grosso calibre aí para o nosso amigo. Rick, olha aí, tio. agora sim. Fique calmo, olhe no olho do caverna. Eu sou um moleque doido. E agora, estão fracos. E os fracos devem ser eliminados. <risos> Rapaziada, olha isso. É <risos> boy. <risos> <risos> <risos> Só não explode o local. <risos> Vamos ficar perto aí. Vamos ficar esperto. Atraiu todo mundo. Um Chamaram todos os segurança, ligaram todos os alarmes. Não tá vendo a situação? Como é que tá não? Olha não, vai ser nada engraçado. Não, nadinha Esse copretão já tá. Descopretos, descopretos. Fuja. Ah, tô... Peraí Pera aí, pera aí, calma. Ah, é, onde é que tá esses Loki? Rapaz, tem muito. Eu caí dentro deles. Pera aí, tipo, Você vai levar a granada, você vai ganhar Loki. Sai! Granadamos o Loki, dá um rock and nele. Apaga o fogo antes, apaga o fogo antes. Pronto, Loki. Beleza. Ô oh, louco, tio! Peraí, boy não! calma! Beleza, agora tem que dar um jeito de entrar aqui. o jogo, como que a gente vai? Pega o padre. Tem que ir por cima. Beleza, flipa pra cá. É, ué. E aí, jogo? Rapaziada, tá pegando fogo em toda parte. Ô, oh, louco! Oh. Vamos apresentar pra ele a pistolinha. Calma calma aí. O que aconteceu é, Tem locke lock aqui, ó. De... Oh, eles estão já preparados. Peraí, locke. Ah, não tem granada. Rapaziada, não tinha granada. O caverninha foi seco, tá? Beleza, vamos escopretar Loki. Vamos escopretar Loki. Para da ação. É... Toma. Que vai... yeah. Três escopre Loki. É o quê? Vamos pegar a grana do Loki antes de sair do local. Rapaziada. Beleza, estamos quase lá fora. Vai ter mais. O que louco? O Não podemos chegar aqui! É, o cabelo já se perdeu, hein? Estamos saindo, é aqui, aqui é a entrada. <fírio> o jogo! Espera aí! Acho que deu certo. Vai lá e vê! Isso! Jacob já era, tio, já era Rapaziada, a região inteira está libertada Falta só uma pequena parte da Loki, irmãzinha E a gente vai bicar ela, assim atrair a atenção do pai O que que acontece? Tá quase lá, hein Cada um de nós encontrou os White Tails de uma maneira Mas o que nos traz aqui hoje oh, O É a perda família Amigos O Eli nos devolveu uma parte disso. Na boca! E vou sentir sua falta. Não foi você, o Eli sabe disso. O Eli pensou que pudéssemos suportar. Esperar. E o portão do Éden iria embora. Mas não vão. O caralho que vão. Câncer não passa. Cresce. Se espalha. É preciso arrancar. É isso aí. Aqueles Edenetes de merda acham que o fim do mundo tá vindo? Pra eles sim! O portão do Éden acaba hoje vou Isso. Um vou Momento crucial na história do Far Cry ali Já libertamos a segunda Peraí, peraí como é que é? Meus filhos Um selo foi aberto Meu irmão Jacob era um lutador Lutava contra nossos pais, contra o governo, contra mim, <risos> mas principalmente contra si mesmo. Os demônios que ele trouxe consigo da guerra o consumiram. Ele pensava que era uma arma, sem propósito. Que era um guerreiro sem legado. Mas olhem ao redor. Vocês são o legado dele. Todos dispostos a proteger nossa família do colapso. A expurgar os pecadores do nosso lar. E assim será, meus filhos. Vocês expurgarão os pecadores do nosso lar. A morte do Jacob não será em vão.